Hey guys, what's up? Aqui o é uma cena da English Experience com mais uma aula do nosso curso de gramática essencial. Essa que é a nossa 43 terceira aula, gente. É muita aula, né? Eu admito, é muita aula, mas é realmente para poder te tirar lá daquele basicão do inglês, aquele negócio do verbo to be que parece que a gente nunca sai e te levar para um novo universo, desbravar novos mundos aí de conteúdo, de pontos importantes da gramática em inglês. E aí mais uma vez eu preciso, né, te lembrar, se você apareceu aqui do nada, sem paraquedas, sem nada... Dá uma olhada, faz essas aulas anteriores, porque agora a gente começa a entrar no um assunto avançado. Então, não é nem que os assuntos avançados são difíceis ou são complexos. Na verdade, eles são conectados. Então, talvez se você não tem uma base legal de presente simples, de passado, de verbo to be, e agora você vai começar a utilizar isso de verdade em outras situações, você pode ter algum tipo de dificuldade. Então é importante você fazer essa sequência de aulas, está tudo sequenciado do 1 ao 40, agora partindo para essa nova leva de vídeos aí que vai até os 60. Então assim, é muita aula, muito conteúdo exatamente para poder te fazer progredir passo a passo. E lógico, né? Se você ainda não está inscrito no canal, tá esperando que meu filho, meu filho, se inscreva aí no canal, deixe seu curtir aí no vídeo, porque assim o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos, gosta do meu conteúdo, e todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, ele vai sinalizar para você, opa, peraí, tem um, tem um vídeo novo lá no canal do Ronera, E aí você não vai perder mais nenhum conteúdo. E lembrando, claro, que a gente tem aqui também PDF, MP3 para você poder baixar, né? Tem todo o um conteúdo completo para você poder certificar que você está aprendendo de verdade esse conteúdo. Mas bora então ao que interessa que é a nossa aula. Agora que a gente vai falar sobre used to, né? O que, que significa esse used to? Talvez você já tenha visto algumas vezes em filmes, livros. Eu vou explicar tudinho para você hoje. Bora lá então. Aqui eu trouxe só uma imagem com um, um, um diálogo, né? Uma frase para você poder contextualizar e entender melhor. Então, five years ago, cinco anos atrás, things used to be very different. Então, há cinco anos atrás, as coisas costumavam ser muito diferentes. Então, gente, eu gosto, na verdade eu gosto não. A tradução do Used to é costumava, sabe? Pra você falar aqui de coisas que você fazia no passado, é o Used to que você usa. Eu costumava acordar cedo, eu costumava é, malhar todos os dias. Isso é verdade, né, gente? Olha como é que eu tô magrinho aqui. Eu costumava malhar todos os dias. Domingo a domingo. Não faço mais. Então, sempre quando você está falando de coisas que você costumava fazer, é essa estrutura que você vai usar, o use to. Mas como é que é essa estrutura na frase? Como é que é ela na afirmação, na interrogação e na negação? Bora aprender aqui, então. Não tem muito mistério, né? Agora que a gente já conhece muito da estrutura do inglês, você vai perceber que essas estruturas se repetem. Então, depois que você pegou a base, você vai ver que tudo é uma repetição, né? A ideia tá ali, é só você repetir aquele padrão da língua que você sempre está vendo... Desde lá da nossa aula 1. Então, aqui olha só, eu vou ter a pessoa, deixa eu escrever uma frase aqui, ó. I use it to work out, work out é malhar, né? Every day. Eu costumava malhar todos os dias. Então, qual que é a estrutura? É pessoa, no caso eu, né? Dessa frase que eu trouxe para você. O use to, ele é o mesmo, gente, para todas as pessoas, tá? Então, ele vai ser igualzinho para todo mundo. E aí, depois, eu tenho o verbo principal na frase. Então, ó, pessoa, deixa eu colocar as cores aqui para você ver, ó, I. Opa, isso. O use to, ele é igualzinho para todas as pessoas. Então, eu vou colocar ele aqui. Deixa eu só destacar para vocês perceberem a estrutura. E o verbo principal, que é o workout. Ele continua, ele não sofre nenhum tipo de conjugação, ele não sofre nada, tá, gente? Então, ele vai ficar na sua forma básica. Ó, Então, pessoa, I, used to, igualzinho para todas as pessoas. E depois eu tenho o verbo principal na frase, na sua forma básica. Então, bem simples. Agora, quando eu faço a negação, aí muda um pouquinho. Vamos dar uma olhada aqui no, no, na tabelinha. Aí eu tenho todas as pessoas, I, ah, you, he, she, it, we. Quando eu coloco todas as pessoas juntas nessa tabela, significa que é a mesma estrutura para todo mundo. A gente não tem aquela coisa de conjugação, né? Eu costumava, tu costumavas, ele costumava, nós costumávamos. Não tem isso. Então vai ser a mesma estrutura para todo mundo. E aí eu tenho o quê? Agora você não vai falar mais used to. Você vai falar didn't use. Deixa eu abaixar aqui. Você vai falar didn't Used to. Então, essa aqui, gente, é negativa. Deixa eu só diminuir o zoom aqui para ficar melhor. Isso. É negativa. A afirmativa é used to. A afirmativa. Mas aí você vai me perguntar, mas, Ronelio, por quê? Se você fez as aulas do passado, lá, a aula de passado simples, afirmação, interrogação, negação, você sabe que quando eu estou falando alguma coisa na afirmativa no passado, por exemplo, eu trabalhava. I worked. I worked. Ô oh, gente, I worked. Eu trabalhei, né? Eu tô falando eu trabalhei. Agora só eu quero falar que eu não trabalhei, eu coloco o meu auxiliar na frase. I didn't work. E aí o verbo volta para sua forma básica. Então o que que acontece com used to? Nada mais é do que isso. Quando eu falo used to, eu tô falando de uma coisa no passado. Então se é a afirmação, ele ganha o ed no final. O verbo é o use. Passado, ele ganha o desenho. Então used Afirmação, mas se eu tô falando que eu não costumava, ou seja, uma frase no passado, mas na negação, eu tenho que usar o meu auxiliar. Qual que é o auxiliar do passado? Didn't, então fica didn't use to. E aí, pelo fato de eu ter usado o meu auxiliar aqui, o didn't, o use ele volta então para sua forma básica. Tá, então a, a, a para você compreender o que que aconteceu, porque que aconteceu isso. A resposta é essa. Use to é uma estrutura de passado na afirmação. Se eu quero usar essa estrutura, essa ideia de costumável, só que na negação, eu preciso colocar o meu auxiliar de passado, que é o didn't. Por eu colocar o meu auxiliar de passado, o didn't, o verbo, que vem depois, volta para a sua forma básica. Que no caso, use it, a forma básica dele é o um use. Não entendeu? Ficou na dúvida? Volta. Alguns minutinhos aqui, desde quando eu comecei a explicar sobre isso. Ouve de novo, assiste de novo essa minha explicação. Ficou na dúvida ainda, Coloca aqui nos comentários que eu vou te responder, tá bom? Pode ter certeza que você colocando aí a sua dúvida, eu, vou, eu tento responder o máximo de pessoas. Assim, eu acho que eu tenho 99% de, de, de índice de resposta aí a galera que manda as suas dúvidas. Assim, é muito difícil eu não responder, talvez só se sumiu o comentário, às vezes se perde lá muito comentário, né? Mas eu, eu busco responder todo mundo. Mas bora lá. Então aqui é a afirmação e negação. Agora vamos dar uma olhada como é que fica essa estrutura na Interrogação, né? Você costumava fazer tal coisa? Gente, a regra é a mesma. Basta eu colocar o meu auxiliar na frente. Então, você costumava acordar cedo? Did you use to wake up early? Mais uma vez, o que, que eu estou fazendo o quê? Aqui, eu estou fazendo, eu estou usando aquela estrutura do passado. Gente, esse used to nada mais é do que uma frase no passado. Se é uma frase no passado e eu quero fazer uma pergunta, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o auxiliar. Ele é o meu auxiliar para sinalizar que a frase está no passado. E aí, se eu quero fazer uma pergunta, eu coloco ele no início da frase. Olha aqui o um exemplo. Ó. Did, did, I, did, You did he E aí depois eu tenho o resto da frase, que é com used to, que aí ele volta para a forma básica, ele não é mais used, por que, que não é mais used? Porque eu tenho o meu auxiliar did ali fazendo esse papel de sinalizar que a frase é no passado. E aí depois eu tenho o verbo principal, que no caso aqui é o live. Beleza, mas então como é que eu respondo isso? Basta eu falar yes, I did, ou yes, you did. Você você costumava acordar cedo? Yes, I did. Eles costumavam acordar cedo? Yes, They did. Então é o short answer que a gente fala, são as respostas curtas. Você não precisa falar, yes, I used to wake up early every day. Você não precisa mais usar essa estrutura. Você pode fazer isso de forma curta, que é só falar com um auxiliar. Yes, I did. Ou se você for negar, você vai falar, no, I didn't. Ou no, they didn't. No, we didn't. Tá? Então a estrutura é essa. Yes, Pessoa did, no, pessoa didn't, ou didn't, se você preferir. Beleza, gente? Então é bem simples. Vamos dar mais uma olhada aqui nesses exemplos que eu trouxe. Ó. At first, I used to make a lot of mistakes. Né? No começo, a princípio, eu costumava cometer muitos erros. Uma, a outra frase, I didn't use to wake up early. Eu não costumava, eu não era acostumado né, a acordar cedo. E aqui eu trouxe o thing. Ó. Read the sentence and complete the rule. Então, leia a sentença e complete... A regra, ó, Marco used to live on the streets, but he doesn't, he doesn't now. Então, Marco costumava viver nas ruas, mas agora ele não faz isso, né? He doesn't now, que é uma forma curta de eu falar que ele não faz, he doesn't used to do it now. Eu não preciso repetir tudo aqui, eu boto auxiliar, eu simplifico isso. E aí depois, he didn't used to go to school, but he does now. Ele não costumava ir para a escola, mas agora ele está ele acostumado, ele vai para a escola, enfim. Então, ó, we use, used to, for... Então, a gente usa o used to para que tipo de hábitos? Para hábitos do passado. Então, só para chamar sua atenção em relação a isso. Ó, depois, watch out. Nós usamos used to para coisas que, aconte que aconteceram regularmente no passado, coisas que eu costumava, coisas que você costumava fazer, eu costumava acontecer. Então, I used to practice the guitar every evening. Eu costumava praticar guitarra todas as noites, né? E é essa estrutura que você vai usar e não I used to practice the guitar yesterday. Então, ah, eu costumava praticar guitarra, é, guitarra não, gente, violão, desculpa. Violão ontem? Não, é coisas que você costumava fazer é, regularmente, não só uma vez, né? Você costumava praticar é, é, violão, tocar violão todas as noites não e não só ontem, isso é um, um ponto importante beleza, bora aqui para as nossas atividades, a gente tem aí sete exercícios que é para você construir essas frases tanto na afirmação, quanto na interrogação e quanto na negação. Lembrando que você vai usar essa estrutura do use to, ou você vai fazer as short answers, que é yes, I did, no, I didn't, tá bom? Ah, dê pausa no vídeo, busca responder isso, observe que aqui no final está sinalizando se a frase é, é afirmativa, negativa ou interrogativa, tá? Então, dê pausa, busca responder isso daí para você botar a sua cachola para funcionar mesmo e você entender e aprender de verdade como que é essas estruturas, Vamos lá. Acreditando que o senhor e a senhorita responderam essas atividades aí, vamos fazer a correção. Ó, o número 1, um, eu sei que é uma frase negativa, né? Tem um x aí no final. Então, aqui é bem simples, né, gente? Se eu tô falando uma frase negativa, eu sei que quando eu tô fazendo uma frase negativa, eu vou usar o didn't. Didn't use to. Por quê? Porque o use volta pra forma básica quando eu tô com um auxiliar na frase. Então, I didn't use to watch. Número 2. A primeira parte da número 2, gente, eu sei que é uma interrogação. Tá vendo aqui, ó? Interrogação. E depois eu vou responder com short answer um, a negação, porque ele já começa falando no. Então, como é que fica isso, gente? Vamos lá. Como é uma interrogação, eu começo sempre colocando o meu auxiliar na frente, que é o did. Did you? E aí o verbo use, use it to, que é o que a gente está aprendendo, ele volta para a forma básica. Did you use to read comics? E aí a resposta é no, I Didn't. No, I didn't. Se eu tô negando, então é didn't. Número 3 é uma frase afirmativa, né? Então, e aí eu tô falando we, e eu sei que é uma frase afirmativa. Então, se é afirmativa, é só eu falar we used to. Bem simples, né? Número 4, Peter -na -na, be a race car driver. Frase afirmativa. Se é afirmativa, basta colocar used to. Já o número 5 é uma frase negativa. Se é negativa, eu tenho que usar o didn't. E o use it to volta para a forma básica e fica use, use. Ele perde, então, o dezinho ali no final e volta para a forma básica. O seis, tananã, eu sei que é uma interrogação, tá vendo? Olha aqui, ó acompanha o mouse. Uh, eu, te, eu tenho uma interrogação, tenho uma pergunta e depois eu tenho uma short answer, uma resposta curta afirmativa com yes. Então, se é uma interrogação, gente, eu sempre vou começar com o meu auxiliar. Então, aqui vai ficar o did, did your dad, e aí... We use to volta para forma básica. Fica só use. Ó. Did your dad used to work here? Seu pai costumava trabalhar aqui? Yes, he did. Short answer. Resposta curta. Depois, seven. There, tananã, be a movie theater in my town. Negação. Eu estou falando que não alguma coisa. Que não costumava ter um teatro, um, um cinema na minha cidade. Então, como é que fica isso? There didn't used to be a movie theater in my town. Então, não costumava existir, que é esse no sentido de existisse there be, né? There be. Então, there didn't used to be a movie theater in my town. Estrutura é a mesma. A negação didn't used to. Use volta para sua forma básica. Gente, é uma estrutura simples, é uma estrutura fácil. Não tem muito segredo, não tem muito mistério. Você precisa ter Atenção, tá? Você precisa é, analisar a frase, observar se é uma frase afirmativa, se é uma frase interrogativa, se é uma frase negativa. E lembrar, se for uma frase, afirmativa, ou, se for uma frase interrogativa ou negativa, coloquei o auxiliar na frase, e o use it não é mais use it, ele volta para a forma básica, que é o use. Então esse é aquele momento que agora você baixa o PDF MP3, está aqui na descrição dos vídeos, baixa esse material, faz essas atividades, complementos daí para poder te ajudar a fixar esse conteúdo. Assiste essa aula de novo se você ficou na dúvida. Se você ainda está na dúvida, coloca os comentários aqui que eu vou tirar a sua dúvida. Vou te ajudar. E se você também tem alguma sugestão de vídeo, alguma coisa que você ainda não sabe no inglês, que você ainda não domina, coloca nos comentários que eu vou preparar uma aula super legal para você. E claro, lembre-se de não se esquecer de se lembrar de se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito. So, that's it guys, see you, bye bye.